Fala galera, beleza? Bora fazer um enroladinho de salsicha fácil? Então, para essa receita já coloca algumas salsichas para ferver. Após colocar a salsicha para ferver, bora fazer a massa. Vamos colocar água na panela, depois colocar leite e logo após colocar manteiga. Acrescente uma colher de sal, uma xícara de farinha de trigo. Aí você mexe, mexe, mexe. Dá umas colheradas também. Cobre as salsichas com uma massa. Agora empane com o ovo e a farinha de rosca. Após isso coloque para fritar. E esse é o melhor enroladinho de salsicha do mundo. Haha, <risos> muito bom.